No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês cinco sites para você ganhar dinheiro na internet, tá bom? Se você está querendo trabalhar, mas está difícil achar emprego, vou mostrar que existe uma alternativa que é até muito melhor, porque você consegue ganhar muito mais, tá bom? Isso é só o início. Então fica comigo até o final, eu vou falar as cinco dicas... Mas uma complementa a outra, tá? Pra outra, e a última é a melhor, sem dúvida. Fica comigo. Se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e falar pro Google que você gosta desse tipo de conteúdo. Com isso, você vai ajudar o canal a crescer e você vai se ajudar também a receber material nesse que você tem interesse. Vamos aqui a tela do meu computador. Né? O primeiro site é esse aqui, ó, 20 conto, tá? Eu vou deixar o link na descrição. É um site onde você tem duas frentes. Uma, você pode contratar serviço, né, por 20 reais você pode oferecer o serviço por 20 reais então vamos aqui nessa parte aqui de escrita e tradução tá bom então tem aqui ó eu vou fazer seu trabalho de faculdade por 20 reais tá bom aí tem a avaliação aqui tá? vou escrever artigos de temas variados vou escrever seu artigo de até 500 palavras olha que legal vou montar seu currículo para trazer mais entrevistas por 20 reais eu vou escrever artigos com o SEO né, que é para otimização de para o google eu vou revisar corrigir e melhorar o seu texto Vou fazer seu trabalho de direito, ou seja, a pessoa de repente tá no, já está fazendo a faculdade de direito, tem facilidade de fazer e pega trabalho para fazer. Aqui por 20 reais Vamos entrar aqui só para... Aqui tá com, foram 10 avaliações de 5 estrelas, que é o máximo, né? Vamos entrar aqui só para dar uma olhada. Então, assim, ó. Prazo de entrega, 2 dias, uma revisão, é, uma revisão gratuita, se a pessoa não gostar, né? Preço da revisão, cinco reais Tá? Então, a revisão geral, ó... Todo mundo dando cinco estrelas aqui há um mês atrás, assim, as pessoas estão contratando. Muito interessante. Vamos voltar aqui. Então você pode... O que, é que você é bom? Se questiona. Cara, eu sou bom em escrever, sou bom em, em criar um logotipo, sou bom em criar imagem, criar um... criar um post. Pensa no que você é bom e bota aqui e oferece. Faça trabalho, artigo, resumo, texto de blogs por 20 reais. Ó, e serviços criativos aqui. Eu tinha visto aqui uma menina. Deixa eu ver se eu acho. Cara, liga é muito doido. Eu vou ser sua web namorada por duas semanas. Vou fazer a sua identidade visual por 20 reais. Vamos clicar aqui para ver. Ó, tem oito avaliações. Tanto oferecendo para fazer identidade visual aqui, né? Botar algumas imagens aqui. Aí lá dentro, isso que é interessante, olha só. Para você que está oferecendo, tá? Então, assim, o extra. Ele faz identidade visual, faz o logotipo. Aí, se você quiser fazer cartão de visita, você paga mais 20 reais. Frente e verso, 35. Fazer um fundo de tela para o computador, 10 reais. Fazer uma capa de Facebook, 25. Fazer a foto para o seu perfil, 20 reais, ou seja, dar aquele retoque, ou então recortar o fundo, tá? criar folheto. Então aqui, ó, prestar uma consultoria para a identidade. Tá? Então assim, ó, fazer um logo vetorizado, mas logo 3D, 325. Então você pode oferecer um trabalho por 20 reais e agregar outros serviços que no final das contas pode dar aqui. Ó, se a pessoa quiser alguns itens aqui, você acaba fechando aí um projeto de é, 200, 300 reais, tá? Só que isso aqui você está tá oferecendo para muita gente. Tá Aqui vão consultar ali. Vou criar sua identidade visual. Vamos ver se é isso aqui. Ah, acho que era essa. Isso aqui mesmo. Mesma coisa. Banner por 20 reais, vetorização por 20. Desenho de mascote, 80. Cartão de visita. Então você pode chamar por 20 reais algum tipo de serviço. Aí você estabelecendo um relacionamento. Você pode. É... Olha que legal esse farol calçado. Aí tem aqui um portfólio, ó. que legal o trabalho dela. Muito lindo, ó. Mainframe. E tem muita gente, muitas opções. Escolhe aqui qual tipo de serviço você pode oferecer, que seja marketing digital, escrita e tradução, edição de vídeos, é, diversão, estilo de vida, é, para criar website, consultoria e curso, enfim. Tem muita opção interessante aqui. Agora vamos para o outro aqui, que é o 99 frilas, que é bem famoso aqui no Brasil também. É, não se preocupe em anotar, está lá embaixo na descrição. Vou deixar tudo anotadinho para você. Você tem que se cadastrar aqui, é um processo normal, vou botar até, vai botar nome e mail vai botar alguns dados, confirmar por e-mail, mas o mais importante é isso aqui, ó. Você vai oferecer um serviço e as pessoas vão contratar você. Ó, então vamos pegar aqui, por exemplo, um desse aqui, ó, Ghostwriter, ou esse Wallace que Resende. Ghostwriter, redator, social media e tradutor. Então você pode oferecer, poxa, sou bom em quê? Ah, eu sei traduzir, você, digamos que você esteja fazendo faculdade de letras, você esteja fazendo inglês, ou está fazendo curso em inglês, ou morou fora do país, enfim, você pode se oferecer para traduzir, tá? redigir textos. E aqui você tem avaliação, ó, tá vendo? São cinco estrelinhas, tá? Você teve aqui 93 avaliações, olha que legal! É, recome... 93 pessoas recomendam, então tá no set... o ranking está em sétimo de ranking aqui. Bem legal isso aqui. Então tem muita coisa, prestação de serviços de remotos, você tem designer design de logotipos, ou seja, vê o que que você pode fazer e oferece, ó, Pesquisa web, administrativos, desenvolvedor web, se você é programador, se você é web designer, designer gráfico aqui, que é mais? Marketing de conteúdo, tem gente que escreve post para blog de outras pessoas, né? Você pode oferecer aqui o que você sabe, tá? Então vou te contratar, você vai prestar o serviço. E vai estar aqui nessa, nesse portal que ele pode servir como uma grande vitrine para você. Muita coisa legal aqui, tá? Então agora vamos, vamos para o terceiro. Tem o Fiverr também, vou deixar o link na descrição lá, não se preocupa, tá? Para extensão que é mais importante. Aqui é a mesma coisa, só que você tem um, um portal que oferece serviços, né, Para você tanto contratar quanto para você oferecer o serviço e vender, né? Por, é, é, só que é um portal internacional, então se você fala inglês também, ok. Se não fala, botãozinho direito aqui, ó. Cadê? Traduzir para português. Facilita muito, tá? Então você vai ter aqui, ó... É, tá vendo? Já traduziu. Cadê? É, design gráfico, é, gráfico e design, marketing digital, escrita e tradução, vídeo e animação, música e áudio, programação e tecnologia. Ah, vamos pegar isso aqui, ó. Escre é, escreverei artigos originais de, de SEO de alta qualidade. A gente tá dizendo aqui, ó, artigos e escritora para blog. Só que ao invés de você ser assim, esse blog no início ele falava que custava 5 dólares, qualquer, qualquer tipo de trabalho. Só que com o tempo começou a ter um preço mínimo aqui, ó. Então ela cobra 21,74 reais fazer aqui, ó, vamos lá, tradutor, trazer para português. é então, sobre vendedora, tá vendo? É só contatar ela aqui, abre um contato com ela, continuar por 21,74, vai ser a sua escritora de conteúdo. Tá, então, se escreveu art... escrever um artigo 108 reais, tá convertendo para dólar, não sei quanto é que dá, mas Dividir... Dividir mais ou menos por quatro aí deve ser 25 dólares. Cada um vai ter, vai oferecer o seu serviço, tá. E às vezes tem link para portfólio que tudo é bem interessante aqui, tá. Então, continue, tá. Esse aqui é o, é o terceiro, o, o Fiverr é muito top também. Bom, vamos lá. Esse aqui é uma dica que. Vou botar dois, dois sites juntos que, assim, você já conhece, mas você não sabe, de repente, como usar isso aqui. O Instagram, eu vou te dar um exemplo. Eu tive comércio durante 10 anos, loja de moda infantil. A concorrência começou a ficar muito grande por causa do Instagram. Porque as pessoas faziam o quê? Elas, elas ofertavam pelo Instagram e vendiam pelo WhatsApp. Então, uma grande alternativa hoje, assim, você não precisa mais ter uma loja, tá? Muitas vezes você pode montar um negócio só com o Instagram. De, é, você compra roupa, faz roupa, tal, um revende, enfim. Aí você arranja um fornecedor e começa a fazer divulgação pelo instagram isso aqui é uma ótima forma de você monetizar gastando nada basicamente só que tem estratégia porque senão hoje em dia assim isso pode ser feito tanto aqui no instagram bater aqui que roupas femininas aqui muita gente ó, muita gente ofertando aqui roupas tal e faz o fechamento das, dessas roupas pelo whatsapp só que assim tanto aqui quanto aqui no facebook né que assim na verdade são cinco sites ainda tem então o, o, o melhor de dois eu vou deixar para o final tá? mas preste atenção nisso aqui porque isso aqui é extremamente importante então, você tem grupos aqui também no Facebook, ó, que são grupos de... Tem muitos integrantes aqui, ó, 25 mil, 29 mil. Então, assim, você pode... Está demorando a carregar um pouquinho aqui. Mas você pode usar esses grupos também para divulgar a sua marca, tá? Então, qual é a dica que eu deixo para você? Se você achou a ideia genial, já deixa o seu like também, né? Deixa o seu like, é... se inscreve no canal. Se você botar a bazar aqui, por exemplo, você vai vir em grupos com 200 mil, 50 mil, 28 mil pessoas, tem grupos até maiores e tem grupos menores. Só que tem um grande problema aqui, tá? Que você tem que prestar muita atenção. Se você for com muita sede ao pote, é capaz de você tomar bloqueio na sua conta, ficar com ela desabilitada, até perder sua conta, tá? Conheci muita gente que no início aconteceu isso. Então existe técnica, existe estratégia para você fazer isso. Tá? Você pode ter um negócio sim, você pode comprar roupa de revenda, você pode fazer é, um mini fábrica no fundo de quintal... Você pode... Isso aqui não é só roupa não, tá, gente? Você pode fazer é, bolo para vender, confeitaria, bolo de aniversário. Ou seja, você cria uma coisa espe especializada e começa a oferecer esses grupos, tá? Só que, assim, o Facebook e o Instagram, eles são completamente é, contra spam. Ou seja, se você tentar divulgar alguma coisa aqui... Porque, porque eles vendem propaganda. Então, se você tentar divulgar... A primeira reação deles é te bloquear, tá? Porque eles querem que você pague para eles divulgar. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo tutorial que explica como é que você faz isso, tá? Existe uma técnica que você consegue divulgar em grupo de Facebook, consegue divulgar no Instagram, consegue divulgar no YouTube também, que nem botei aqui, é, de uma forma bem estratégica, com o com, com um método certo, um passo a passo, para você ter sucesso, tá? Ó, vou agora pro melhor de todos, esse aqui é fantástico, tá? É com o que eu trabalho também, isso aqui, eu, e aqui é o Hotmart. Hotmart ele é uma plataforma de produtos também, é, produtos digitais que você pode vender e as comissões são muito legais, tá? Então vamos ver aqui a parte de produtos, por exemplo. Então vamos nessa parte aqui de mercado, pra gente ver quais são os produtos que a gente pode aqui também é, vender ou indicar, fazer indicação né, e ganhar comissões aqui, que essas comissões são ótimas. Tá, então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Vamos, uma dieta, assim, coisa que é, poxa, qual a mulher que você conhece que não quer emagrecer, tá? Então tem dieta de 17 dias. Ah, se, se você vender essa dieta, ou seja, você não precisa vender, você só precisa indicar, tá? tá já está dizendo que é afiliado, basta você clicar. Nesse caso aqui, você, o produto custa R$ reais. Se você vender, você ganha R$ 25,00, ou seja, mais da metade, mais de 50%. curso de eletrônica em geral. Quantas pessoas você conhece que gostaria de fazer um curso de um curso técnico né, de eletrônica? E estou falando de tem vários nichos. Então você pode se afiliar agora, se eu quiser, aqui eu cliquei, eu me afiliei. Pronto, já estou afiliado, então vou, pegar, vou receber um link de divulgação. Basta pegar esse link e aí sim, eu vou naquelas plataformas como o Face, o Instagram, tomando cuidado para não, não ser bloqueado. Existem hoje também diversas estratégias para você pegar esse link e divulgar e você ganhar sua comissão. Nesse caso aqui a comissão é de 178%, o produto é um pouco mais caro, mas tem comissões que são de 60%. Olha que interessante aqui, a guitarra intensiva. Então você deve conhecer alguma pessoa é, que gosta de tocar guitarra, então aqui, ó, o produto, né, que seria um, esse e-book aqui, né, ó, comissão de 60%. Olha que legal, é, nesse curso aqui de guitarra intensiva. Então você aqui, ó, o, o, você vai oferecer para algum amigo ou, ou divulgar na internet, né, isso aqui, né, fazer a promoção do produto. E você quando vender através desse link, você vai ganhar R$51,84. É uma oportunidade bem interessante, tá? Esse aí, eu acho que é muito mais interessante que todos que eu falei. Atualmente eu trabalho com isso. É, a gente Eu promovo produtos e recebo comissão pela venda deles, tá? Você não precisa promover apenas um produto, você pode promover vários, você pode promover diversos dentro do mesmo nicho, tá? E existe uma oportunidade incrível aqui, tá? E assim, isso é uma coisa crescente. A partir do momento que você divulga, você pode começar a divulgar outros e e durante um mês você fazer a venda de vários produtos desses. Vamos ver a página de vendas. Olha que legal aqui, ó. Você já tem uma página pronta para você para você promover, ou seja, você não precisa criar nada. Você pode criar para você, se você quiser, né? Mas você tem aqui, ó, com vídeo, uma chamada legal, ó, mais dois mil alunos, centenas de, de cases de sucesso. Aí você vai ter toda uma parte de vendas bem feita aqui, né? O preço é de R$ 97,00 e a sua comissão é de R$ 47,00, é uma comissão muito alta, de 60%. Tá vendo? Tem vídeo, tem explicação, certificado, você tem aqui depoimentos. É muito interessante. Ah, mas é fácil fazer isso vender? Bom... Todo o trabalho dá trabalho. Então, assim, se você quer ter resultado, você, obviamente, você vai ter que... É, nas outras plataformas, na, na 20 conto, na 99 frilas é, no Fiverr, é, no Instagram, no Facebook, tudo você vai ter que se dedicar, assim como você se dedica hoje para o seu trabalho. Tá? Só que esse trabalho hoje você se dedica para alguém. Né? Provavelmente, se você é carteira assinada, se é o seu negócio, você sabe que você dá o sangue porque o negócio é seu. Então, aqui, se você tem um comércio físico, uma loja física, existem... É, estratégias aqui para você também usar isso a favor da sua loja física, né? Ah, por exemplo, eu tinha loja de roupa, eu divulgava no Instagram, eu divulgava, eu divulgava no Face, tá? Ah, mas eu quero divulgar, gostei dessa ideia do curso, que não é, na verdade para mim é a melhor de todas. Existem estratégias. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um, de um vídeo que, de, que tem um método, né? Que ele explica certinho como é que você faz para iniciar totalmente do zero e ter sucesso nesse negócio. Eu recomendo dar uma olhada nesse vídeo porque esse mercado de infoprodutos é um mercado novo, que tem muito espaço ainda, a gente ainda está trabalhando no mercado de oceano azul, digamos assim. é obviamente você tem que ter um, um investimento de tempo para poder aprender a fazer da forma certa, para não tomar bloqueio no Facebook, no Instagram, que pode acontecer, né? Se você for fazendo de qualquer jeito, mas assim, com o método não tem erro, tá? Você vai começar, você vai ter, a é questão de tempo de você se aprimorar e ter sucesso. Então, se você está procurando trabalho, existem opções além, tá? do mercado tradicional que é o emprego tá que você já ali você não, não tem como crescer então assim algo se você já está trabalhando é uma ótima oportunidade de você fazer em paralelo ter uma renda extra ou se você está começando do zero sabe que você vai ter que fazer investimento de tempo mas um curso acelera esse processo tá então assim imagina o seguinte é, aquele curso aí de 47 reais tá vamos fazer a conta 47 digamos que você venda dois por dia tô chutando aqui tá 47 vezes dois, 94 reais tá digamos por dia assim por baixo para só para a gente fazer, pensar no número. Quando você vai dormir, o, o teu site está lá. Então, assim, você não, precisa, não é que nem trabalhar, que você trabalha 25 dias. Aqui, depois que o site estiver no ar já, você pode fazer esse 94 vezes 30 dias. tá? Só aqui dá 2, reais. Isso assim com o um produto. Imagina se você começa a trabalhar outros produtos do mesmo nicho ou até de nichos diferentes. Tá? Se eu tiver que dar uma dica para vocês, eu acho que vale a pena investir em conhecimento. Então tem, tem aí, se você já tem habilidade, o 20 conto, o Freela, o 99 Freela, o Fiverr, o Instagram, que também requer você ter uma estruturazinha de, de revenda, de comprar e revender. O Facebook, que ajuda a divulgar, mas tem que tomar cuidado para não tomar bloqueio, tá? Por favor, gente, Dá uma, não esquece de dar uma olhada no vídeo também, que tem um método passo a passo totalmente do zero para se você é iniciante, tá? Que ele vai mostrar para você como é que você consegue é, começar o seu negócio na internet. E lembra-se que isso aí não é só para iniciante, pode ser para iniciante que não sabe nada, para o pessoal que já tem algum tipo de conhecimento, para que já é especialista, né? Porque com conhecimento você caminha mais rápido e assim, acho que todo mundo, né? Quer alcançar os resultados o mais rápido possível, porque quando entra o dinheirinho, né? Quando começa a entrar as primeiras vendas, a gente já dá aquela oxigenada e aí fica mais tranquilo. Tá bom, gente? Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e falar para o Google que você gosta desse tipo de conteúdo. Então, ó, um grande abraço e até o próximo vídeo.